A cultura das festas é quando, é quando se faz mais este bolo, uh, na altura do Natal. Na altura do Natal as pessoas gostam de ter o um bolo real na mesa. Este bolo é à base de amêndoa, a base de amêndoas, ovos e açúcar, que é leva basicamente. Fazemos um ponto de açúcar, onde misturamos a, a amêndoa e, e os ovos. É onde depois vai arrefecer, né? tendo a arrefecer bem, para depois nos separar na forma. E na forma, na própria forma, nós pomos uma camada de, de, de massa e ao meio, metemos uma camada de gila. Gila, metemos assim direto em cima da massa, não misturamos na própria massa. Depois leva outra camada por cima de, do creme. Uh, vai ao forno a cozer uh, e depois, quando arrefece, leva o fondant, uh, leva a gila depois para enfeitar e a coroa. Pronto. E os está. É e os jus exatamente, para acabar. Muito para arrematar. Gosto, gosto bastante do que faço. Porque acho que é importante a gente gostar do nosso, do nosso trabalho. Portanto, foi o que, o que escolhi Comecei a trabalhar aqui dois anos antes de, de casar, já lá vão 22 anos. Eu vou também investigando muito, tirando muitos uh, dos livros antigos e com pessoas de são a, a terra que, que faziam anteriormente doces. Fui buscar as receitas com elas, aprendi esse bom real, aprendi com um casal de, de velhotes que Fazia bolscar nas alcaças que tinha e que vendia, mesmo na própria casa deles, depois tinha um balcão e que vendia. Mas acho que acompanhar é melhor na... só um cafezinho, só mesmo para cortar o doce, porque é uma boa, é uma boa, calma.